Olá! No vídeo de hoje não é sobre o racing, apesar de estar a passar as imagens no ecrã do racing da série é só um pequeno aparte para demonstrar que o vídeo está quase pronto, mas sim para falar sobre o kit da APM que eu encontrei muito porreirinho e queria compartilhar com vocês. E já sabem, se gostarem do vídeo no final é aquela força, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos é só subscrever e assim ajudam o canal a crescer. Mais uma encomenda. Nada cá dentro. Uma caixa muito simples. Também a gente não precisa da caixa. Um gajo que era o que está aqui dentro. E aqui dentro está... Uma bússola com GPS. Um suporte para segurar a bússola do GPS. Um power model. Um suporte de antivibração com uma controladora. 5 cabos de servo de 10mm, cada um. Tanta caixa, não tem mais nada. E temos aqui uma APM. APM 2.8. Traz aqui um cabo. Eu tenho que de descobrir para que serve é servem estes cabos. Porque agora as APMs trazem estes cabos e eu não sei para que é que servem. Eu como nunca tive uma 2.8, comprei uma 2.8. Com os pinos laterais, por causa da... De do que eu quero fazer é ocupar menos espaço possível para cima só tenho espaço para os lados onde também há algumas diferenças aqui nas portas em relação a esta como vem assim à primeira vista parece tudo igual aqui a zona do GPS aqui o reset aqui esta porta, esta segunda porta ali a porta da telemetria só que aqui já há diferenças, aqui já está um cabo aqui diferente e já traz estes jampos aqui porque isso depois na configuração vai ser hum, preciso de resto é idêntica uma à outra este kit completo traz a APM que 5 cabos serve 10mm aqui o nosso suporte que é para depois colocar a APM por causa da vibração como sabemos a APM sofre muito por causa da vibração aqui com estas borrachinhas daquelas já moles aquelas que eu gosto, que são bastante moles autocolantes aquelas esponjosos para colar e assim depois não sai do sítio agora um GPS onde também traz aquela esponja com cola que é para depois colar aqui e depois colarmos no, na superfície onde fomos colocar isto traz aquela pecinha que é para a gente tirar daqui os fios e colocar aqui se for preciso Traz aqui um GPS, o Blox 7M, onde tem GPS e bússola, também tenho muito a apontar. Só quando ligar é que eu vou ver se está tudo a funcionar. A Asta que é para depois colarmos o nosso GPS, igual ao meu F450, aquele que eu no Rio vou deixar aqui um card a falar sobre o assunto. E onde também traz um Power Model. Aconselho a toda a gente que puder usar um Power Model, onde nota-se. Uma boa construção, as soldas limpas, onde está tudo muito certinho. Onde isto é para ligar depois aqui a nossa APM. Ora, isto é ligado aqui. Atenção, quem for ligar isto, tem ali um jump. E se isto funcionar igual a esta controladora, o jump que está ali vai estar a fazer ligação direta. Por isso, eu antes de ligar o power model vou ver se é isso mesmo. é que ligado no canal 1, vou ligar uma bateria para ver se ela acende. É isso mesmo. Atenção, quando chegar este kit, ainda bem que eu vi ali o jump. Porque se eu fosse fazer a ligação e ligar o power model, podia queimar a placa e estar a dar alimentação a tudo onde não podia. Agora, vou abrir isto para ver a construção por dentro, vou rasgar ali o selo, acabei de perder a garantia, ali um bocadinho de espuma em cima do barómetro, está aqui o barómetro, ali aquela pecinha, o barómetro, a construção dela, as soldas, olha, para mim estão muito boas, tudo muito direitinho, tudo muito certinho, olha, gostei muito, Aqui deste aspecto, as soldas todas bem feitinhas, tudo bem perfeito, tirar ali o nosso jump, acabei de tirar aqui o jamp, guardem o jamp, porque este jump vai ser preciso, quem não sabe, uma APM para funcionar por PPM, temos que fazer aqui um jamp do canal 2 e 3, aqui no, no sinal, e depois usar o um PPM normal, só um fio aqui, senão tem que ser fio a fio para o receptor, Diz ali que é uma APM 2.8 Eu gostei bastante do acabamento. Tem mesmo um bom acabamento. As soldinhas todas perfeitas. Não há aqui nada assim meio achanatado. deixa me confiante esta placa. Esqueçam que depois tenho que meter aqui outra vez a esponja em cima. Por causa de, do vento. Senão o barómetro fica maluco agora voltar a apertar isto tudo no sítio com aquele bocadinho de esponja ali agora vou voltar a ligar aqui o motor número 1 vou fazer agora aqui a ligação e ela não vai acender convém não pisca se quer dizer que agora posso ligar o power module está ligadinho e assim vamos estar a dar a informação à APM qual é a voltagem da nossa bateria e outras coisas agora vamos ligar ela vai acender piscou está a funcionar voltar a desligar agora vou lá meter o GPS aqui na zona do GPS e o GPS vai ter também que acender acho eu como bem o GPS acendeu começa ali a pescar a luz azul porque tem o GPS ligado não só estava a luz vermelha a pescar. Pode usar outro tipo de GPS, que eu tenho aqui outro GPS, como também tenho outra APM, não é? Um este já é 8. De um para o outro, notei este só um pouco mais rápido. Este aqui funciona perfeitamente. Eu tinha no meu outro projeto, o meu primeiro drone, este GPS, nunca tive problemas com ele. Um ou outro em termos de quantidade de GPS é igual. Mas o que interessa é que estamos a falar aqui deste conjunto para já, a primeira vista tem boa qualidade eu vou usar esta APM no meu S550 vou deixar aqui o card do S550 aquele frame é mesmo muito bonito e eu queria ver se montava esta APM nesse frame eu adoro aquele frame para mim o frame é mesmo bonito e esta APM ficava ali a matar mesmo ficava ali 5 estrelas quase que é de cor nos drones o pauzito da gelada encaixa ali este encaixa aqui esta esponja com cola dos dois lados é colada aqui o GPS é colado aqui aqui no drone para apanhar GPS a haste serve para afastarmos o nosso GPS e a nossa bússola da nossa controladora, dos nossos ESC dos nossos motores porque eles criam um, um campo magnético e assim um pouco mais acima fica longe desse campo magnético e não se perde, como se perderia se tivesse aqui em baixo e depois começava a dizer que o norte era para outro sítio. Com estes equipamentos todos já conseguimos ter o nosso kit de controlo e navegação de um drone. Depois só falta o resto, os esques, os motores, as hélices e um frame, a bateria e ficamos aqui já com o drone montado para fazer longos voos. Para mim, a APM continua a ser uma das melhores controladoras que existe no mercado, apesar dela já estar descontinuada, mas, mesmo descontinuada, ainda há empresas a pegar no hardware e melhorá-lo. Como, por exemplo, temos aqui a APM 2.6, e houve empresas que pegaram nela, melhoraram-na e criaram a 2.8. Mais uma vez, volto a dizer: a 2.8 não é por ter o, os pinos para o lado. Vocês acabaram de ouvir mais uma bateria a ser a, carregada. Esta APM, a 2.8, não é a 2.8 por ter aqui os pinos para o lado, porque também existe os pinos para o lado na 2.6. A diferença desta para esta, tirando os pinos, porque existe nas duas versões, é assim no hardware. Este tem hardware já um pouco diferente desta, por como ela continua a ser muito procurada e... E houve empresas que pegaram nela e melhoraram alguns pontos do hardware. E fiquem atentos ao canal, que tenho novos vídeos a chegar. Por isso, até já!